Encarando a notícia de frente Vai, vai, vai. Ai, meu deus. Ei! Porra, não. Espera aí, deixa, deixa, deixa, deixa. De vai, ah. vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Não, calma, calma. Ah. Vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai na boa, vai na boa. Onde que me roubaram? Vai, vai. Vai na boa? vai para dar? Vai na boa? Vai na boa, vai na boa. Ué, pode levar de milhão para delegacia? Eu tenho 15 anos? Pode. Vai na boa, vai na boa, vai na boa. Vai na boa? Não, eu tô indo para casa com ele. Olha ali que ele pra filha cá. Filha aí, eu bonito. Pra você, bonito. Ah. Eu vou Buona, boa, ele ele vai na boa? Vai <mają> na boa, velho. Vai na boa? Vai na boa? Vai na boa? Vai na boa? Bora, bora. Ah, Caramba, é, então, <mum> filha. Vai na boa, vai. É, ele está filmando. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Ele tá resistindo à prisão, pô. Tá chamando ele a delegacia. Tira a mão, tira a mão. Bora. Ele vai levantar, deixa ele levantar. Não, não, não, não. Tira tira que ele vai levantar. Ele vai levantar. Sua não. não. Ele vai ter que ser preso, mesmo preso do abrilhão, não tem jeito E aqui outra situação, não vou ver mais, a bola vai ser na boa. Você vai levantar, você vai levantar na boa, bora. Vai em Brasileiro, bota pra trás. Se você imaginar, aí vai ser pior para esse Califórnia, é, para tirar ele. Olha lá, filho. Mas que isso, rapaz? E aí, rapaz, estão me chamando na boa, é, é a vontade eu não vou não, eu só vou se ele for algemado, porque se ele, se ele não para algemado, pra mim tem que sair daqui algemado, porque ele está fingindo regras, então se ele não ser algemado eu não vou não, é porque eles estão querendo fazer um acordo pra gente lá prestar a, a, a, a queixa na delegacia, mas com um acordo eu não faço com esse tipo de gente, então eu só vou se ele sair algemado daqui, se ele não ser algemado eu não vou não, porque, a, a, é, é, eu só é, eu só administrativamente eu resolvo o na minha agência. Não precisa para dar uma delegacia para resolver administrativamente. Isso, isso, tá então, daqui eu só saço e sei que você... Pede para me ligar? Pode sim, deve me ligar, inclusive. É então é isso aí. Deixa eu registrar isso aí. Fica administrativamente resolvendo mesmo. Não,